Este é um momento especial para a Escola de Engenharia. Fundada em 1896 e cada vez mais produtiva e essencial para o desenvolvimento da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, a escola apresenta mais uma ação pioneira, a primeira TV própria de uma unidade da URGS, a TV Engenharia. A Escola de Engenharia estende para o produto Informação, a mesma importância com que se debruça para soluções em tecnologias a partir da prioridade dada a seu projeto de gestão da comunicação, iniciado em 2011. A TV Engenharia é mais um canal criado para tornar as realizações dos integrantes de sua comunidade acadêmica e do seu cotidiano mais transparentes e públicas. Nossos programas são distribuídos pelo site da TV, pelo canal no YouTube e divulgados nas diferentes plataformas digitais utilizadas pela nossa escola. Formando inúmeros engenheiros e engenheiras nas mais diversas áreas, a escola contribuiu para a formação de muitas histórias de sucesso. Com seus 13 cursos de graduação, nove programas de pós-graduação, oito departamentos, mais de 80 laboratórios, inúmeros projetos e grupos de pesquisa e em torno de 6 mil pessoas, essa instituição pode ser pensada no plural. Escola de Engenharias. Seja bem-vindo à TV Engenharia. Sejam bem-vindos à nossa programação. Música